Oi, eu sou o Otávio e hoje eu queria dar uma dica para quem está procurando uma impressora 3D para comprar. Ano passado eu comprei essa daqui, a Creality Ender 3. Falei em algum vídeo já sobre ela, mas ela é uma impressora que me custou uns 200 dólares, em comparação a essa aqui custou 400 dólares lá em 2014. E essa aqui é muito melhor. Ela tem um, um display, você consegue fazer coisas com ela, usar ela sem o computador e ela é um hardware open source então na verdade você pode fazer aí as modificações nela, você pode trocar o software para funcionar em português e tal excelente, continuo recomendando essa daqui no brasil você vai pagar aí 900, talvez 1000 reais, acho que 1200 ali foi o que meu amigo pagou agora há pouco por quê? porque tem um imposto, taxação, dólar flutua e tal eu na época que comprei então em junho de 2018, paguei 750 reais no site, comprei na Banggood e aí me taxaram mais 200 e poucos, então ainda fiquei abaixo da linha aí dos mil reais. Estou bastante satisfeito, ela tem uma área de impressão grande, né? 22 por 22 por 25, que é muito mais do que eu conseguia fazer aqui na Printerbot, né? Essa aqui. Acho que vocês me viram aí montar, tem 51 vídeos aí no meu canal mostrando como é que é a montagem disso aqui. E essa aqui não tem nenhum vídeo montando, porque foi muito fácil, assim, ela vem com poucas peças, é super tranquila de fazer. É, você só precisa encaixar uma coisa na outra, assim, isso aqui, né? Mas é super tranquilo, não tem nem graça, assim, por isso que eu nem fiz vídeo. Mas você pode olhar, tem um, vários vídeos aí no canal do Nano, vou botar o link aqui Inclusive ele mostra quais os upgrades aí são interessantes de fazer Upgrades você pode fazer em qualquer impressora, né? Aqui na PrinterBot o Jota fez pra mim esses upgrades Porque eu deixei a impressora com ele uns dias enquanto eu brincava com a minha Ender 3 E ele fez aí uns upgrades para melhorar a qualidade da impressão isso é uma coisa muito legal aí do mundo da impressão 3D se eu fosse comprar hoje, eu compraria uma dessas duas? Essa aqui não mais PrinterBot a empresa que faliu, né? Assim, já não existe mais. É, mas é uma impressorinha muito bacana, serviu para eu aprender muito sobre a impressão 3D. Né? Só que o tamanhozinho dela é que é muito pequenininho. A Creality Ender 3 continuo recomendando. É, é uma impressora que o custo-benefício aí, acho que é um dos melhores que você vai encontrar por aí. Então assim, se você quer uma impressora Boa e num preço justo, aqui, 200 dólares, vai dar uns mil e poucos reais, talvez. É... Ah, otávio mas eu não gosto de coisa da China. Eu quero uma coisa que não seja chinesa, eu quero uma coisa de marca. Se você quiser uma coisa de marca, eu acho que eu recomendaria essa aí. A Original Prusa MK3. Por que ela chama Original Prusa? É porque tem toda uma linha de impressoras, as RepRaps, são as que se replicam, né, as impressoras que se replicam, começou todo um movimento. Tem uma impressora muito marcante, com um projeto muito legal, que se disseminou muito, que é a Prusa. Prusa por quê? Porque tem um cara, o Josef Prusa, da República Tcheca, é um cara que fez o desenho assim, mais disseminado desse tipo de impressora 3D. E aí ele montou a fábrica, aí... Como já existia um monte de Prusa por aí, porque todo mundo fazia, segundo o projeto dele, ele quando criou a empresa colocou Original Prusa, né? a Prussa Original. Então, eles estão fazendo umas impressoras muito bonitas, muito bem feitas, e é assim, tem o selinho ali, tem o carimbo do cara que é o designer que criou todo um padrão de impressoras que a gente usa hoje, então assim... Ah, não quero ir com a China, quero uma marca Vá com a Original prusa, Que eu acho que você está bem é... Ah, e se você quiser uma brasileira Muita gente no meu canal Quando viu eu montando aqui a PrinterBot Me perguntou da Estela E eu dei uma olhada no site Parece muito legal mesmo, assim Se você quer comprar uma impressora brasileira Com nota fiscal, com um suporte local E tal, eu acho que eu iria com a Estela Eles têm esse modelo, a Estela 2 E a Estela... O, o mecanismo dela é mais parecido com esse daqui da Printerbot, né? Assim, é um braço e o braço é que tem o extrusor. Diferente um pouco dessa aqui que o extrusor está no eixo. Então vocês têm aí uma opção brasileira, uma opção da República Tcheca e uma opção chinesa, que é a Creality Ender 3, que é a minha favorita no momento. Mas Otávio, já tem uma Ender 5, tem uma Ender 3 Pro? Você recomenda? Cara, alguns amigos, até por um pouco de recomendação minha, alguns amigos compraram impressoras recentemente e não foram com o modelo da Pro, porque ela tem algumas diferenças, mas assim, não, não compensavam tanto assim. Então assim, a Ender 3 Pro, ela tem uma cama que é um, um tapetinho magnético que coloca aqui. Só que na hora que esquenta a cama, daqui a pouco o, magne o magnetismo vai embora. Então não chegou a ser uma vantagem, e aí tem algumas diferençazinhas que não compensam. Né? A Ender 5 é muito mais cara, existe uma CR10 da Creality, que ela é bem maior, e... só que também é bem mais cara, então <risos> acho que não compensa, acho que eu continuo indo com essa daqui, se eu for comprar no ano de 2019, eu iria com a Ender 3. Pro ano de 2020, o que, que eu acho que está pintando aí? tem essas impressoras aí novas esses modelos que imprimem resina até no site do original Prusa aí tem uma ali é, essas impressoras parecem interessantes assim mas acho que não são para mim porque fazem muita sujeira eu gosto muito da praticidade dessas bichinhas aqui você coloca o filamento passa ali ela faz a pecinha se arranca e já pode usar essas que imprimem com resina né, ela... Joga uma luz na resina e a resina forma um objeto e o objeto fica lá embebido na resina. E aí você precisa lavar a peça e colocar no sol ou numa luz ultravioleta para a peça ficar pronta mesmo. Então assim, dá um trabalho maior, faz uma lambança aí que eu não gostaria de fazer. E um outro modelo que tem surgido e forte assim, né? Já tem umas impressoras aí de 1200 reais que de repente essa talvez eu recomendaria. São as Core XY. O que, que são as Core XY? Numa impressora como essa, qualquer uma dessas duas aqui, eu tenho um motor para o eixo X e um motor para o eixo Y. Então, nessa daqui, o motor do eixo Y está aqui embaixo e o motor do eixo X é esse daqui que empurra essa cabeça para cá e para lá. Né? E aí aqui o mecanismo é mais ou menos parecido. né? Acho que vou outro travado aqui. Ó. Esse aqui é o do Y e esse aqui é o do X. É, um... é invertido nesse caso aqui, mas é o mesmo processo, um motor para cada eixo. A Core XY, ela usa um, um esquema de correias e polias e tal, que aí cada motor comanda o X e o Y ao mesmo tempo. Então é um pouco mais complexo, né? É, porque se você mover um motor só, ela anda em dois eixos, ela anda na diagonal. Então é uma coisa meio interessante de olhar. Mas a vantagem dela é que assim, são duas na verdade. Uma é que ela é mais compacta, porque você imagina isso aqui essa minha, ela quando anda no eixo Y, ela ocupa mais espaço na mesa, né? A outra XY, ela só anda com esse eixo de cima, assim, ela anda para cá e para cá e esse eixo vem para um lado e para o outro. Então eu tenho menos coisa andando, né? Então, ela consegue ser uma impressora mais compacta para quem tem um problema de espaço aí e quem não tem, pode ser uma boa. E a outra vantagem é que na Core XY, a cama desce, ao invés do eixo subir, a cama vai descendo. Por que, que isso é interessante? Porque ela fica parada nos eixos x e y e mexe só no eixo z. Então a sua peça fica paradinha ali e descendo só numa direção, só num eixo. Ela não fica dançando para cá e para cá, como ficaria aqui, né? Aqui a peça fica em cima dançando para lá e para cá e aquela ela ficaria dançando para lá e pra cá e tem mais massa movimentando o que, que isso quer dizer? se eu tenho mais coisas se mexendo quer dizer que a impressora vai dar uma balançada e isso pode criar uma vibração que você consegue enxergar na peça a peça vai ficar aí com uma aparência assim visível de que ela deu uma chacoalhadinha assim. eu não sou tão exigente assim, tá? Assim. mas tem gente que é faz peças muito bonitinhas muito é, precisas e aí qualquer imperfeiçãozinha incomoda não é meu caso mas se você é desses eu acho que é importante você olhar isso e aí eu olharia com carinho para essas cortes XY que estão chegando num preço não muito maior do que essa daqui né então o um colega nosso aí comprou por 1.300 reais é, uma core XY eu daria uma olhada assim com carinho aí para 2020 legal essa foi minha dica. Vamos se vê por aí. Um abraço.